Existem pessoas que conheceram Jesus por intermédio da Bíblia. Ainda há outras que tiveram experiências sobrenaturais com ele, de vê-lo pessoalmente ou de ouvi-lo. E ainda existem aqueles que acreditam em Jesus pela fé. Qual é o seu caso? Nesse vídeo de hoje eu vou discutir com vocês qual é a diferença entre o Jesus histórico, o Jesus do Espiritismo e o Jesus da fé. E antes que você pense que é tudo a mesma coisa, hoje eu vou te explicar por que não é. Quando a gente se refere ao Jesus histórico, eu estou pensando num personagem que foi definido a partir dos textos históricos, sejam eles bíblicos ou não bíblicos. E pensa comigo, qual é o problema de eu seguir um Jesus do ponto de vista histórico? O problema é muito simples, é que eu vou sempre ter que depender de um livro para conseguir me aproximar dele, para conseguir segui-lo. E o problema é que esses próprios textos apontam para um Jesus que não se define a partir de algum relato que alguém tenha feito a partir dele. Jesus é apontado como aquele que sempre existiu. Jesus não é simplesmente um personagem de um livro. Ele é, na verdade, o próprio autor de toda a história. E isso não sou eu quem está falando. Vamos dar uma olhada no que João, o discípulo de Jesus, disse a respeito do mestre. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra verbo aqui, nesse caso, significa palavra, ou do grego logos. Então a gente pode entender assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João, não João que escreveu o Evangelho, o João o Batista. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz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 Todas as coisas foram criadas. A gente pode com isso dizer que ele é o autor da própria história. Nesse sentido, os textos considerados sagrados é que são personagens da história de Jesus e não Jesus um personagem de um livro chamado Bíblia, por exemplo. E esse ponto é muito importante para que você entenda qual é a ordem de prioridade. Porque mesmo se todas as bíblias do mundo pegarem fogo ou forem abandonadas por aí, Jesus, ele continua permanecendo, esse Jesus da fé. Enquanto que o Jesus histórico vai ficar perdido pelas letras, perdido pela história. Agora eu vou citar para vocês um outro caso, que não é o do Jesus histórico, é o oposto, é do Jesus do Espiritismo. Eu não sei se você sabia, mas existe uma entidade do espiritismo que costuma ter o título de Nosso Senhor Jesus Cristo. E para esses caras, essa entidade é como se fosse um espírito que fica flutuando, vagando por aí, eventualmente ele pode tomar uma pessoa, se manifestar nela. E eu estou falando de uma coisa que é muito parecida dentro do Espiritismo, que é chamada de o Divino Espírito Santo, que é também um tipo de entidade que tem um nome que é parecido com aquele que está na Bíblia. Só que aí é importante que a gente entenda que Jesus não é só mais um Espírito andarilho como diversos outros que existem por aí. E nisso eu estou fazendo um contraponto com o Jesus da fé. E para que você entenda qual que é o problema desse Jesus hiper espiritualizado, então vamos dar uma olhada no que João falou na carta dele em 1 João capítulo 4, no verso 1 diz assim Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora e nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E aí você percebe aqui que fica claro que Jesus não é simplesmente uma entidade espiritual. Continuando. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. E aí você vê como é interessante esse texto, né? Porque muita gente costuma dizer que o anticristo virá e vai ser uma pessoa assim assado. Mas aparentemente aqui, anticristo é todo aquele que fica afirmando que Jesus é um tipo de espírito que fica vagando por aí. Então, qual que é a diferença? O Jesus do Espiritismo, ele é tipo um fantasminha. Enquanto que o Jesus da fé é aquele que veio ao mundo em carne, foi assassinado na verdade, ressuscitou ao terceiro dia e foi levado aos céus e disse que voltará. E entenda que quando eu me refiro a um Jesus da fé e não um Jesus histórico ou não um Jesus do Espiritismo, é que esse Jesus da fé independe da necessidade de que se tenha algum tipo de livro sagrado. E além disso, o Jesus da fé independe da necessidade de que tenhamos uma experiência com outra dimensão. E com isso eu não estou desmerecendo os livros históricos e nem as experiências pessoais que a gente pode ter com Jesus. A questão é que o Jesus da fé continua existindo, independente do relato de outras pessoas ou das experiências sobrenaturais de outras pessoas. Até porque com o passar do tempo alguém pode questionar algum relato histórico como sendo de fato histórico, ou alguém pode questionar uma experiência dizendo que na verdade foi uma alucinação. E se a nossa fé está baseada em coisas externas que alguém contou para gente, então a nossa fé não é pessoal, ela não vem de dentro para fora. Porque foi Jesus mesmo quem disse que o reino de Deus está dentro de vocês. A fé não é uma coisa que alguém pode empurrar para gente de fora para dentro, ela é uma coisa que sempre vai nascer de dentro para fora. E como a gente sabe se realmente a gente crê nesse Jesus da fé? Quando a nossa fé é abalada pela opinião dos outros, isso deixa muito claro pra gente que a gente não estava fundamentado realmente alicerçado numa fé genuína, numa fé interior e sempre há tempo de se arrepender. Agora, se para você não foi te dado esse poder, essa capacidade de acreditar sem ver, então eu não posso fazer nada para você, não tenho argumento nenhum para te convencer a respeito disso, porque se eu fizesse uso de alguma experiência sobrenatural ou mesmo de algum texto histórico, eu estaria apelando para te falar a respeito de um Jesus histórico ou de um Jesus da magia. E, por exemplo, o que me ajuda a compreender que eu estou alicerçado num Jesus pela fé é que, independentemente de alguém vir falar alguma coisa pra mim, isso não vai mudar absolutamente em nada aquilo que eu acredito. Isso porque eu acredito que ao longo desses últimos 10 ou 20 anos eu tenho tido uma experiência pessoal com Jesus. Então, ele é real pra mim, muito mais real do que qualquer pessoa. Por exemplo, você que tá aí no YouTube. Mas quando eu falo isso, entenda que eu não estou querendo te convencer de nada. Essa é a minha experiência pessoal. E eu acredito que Jesus poderia se manifestar para qualquer um que buscá-lo verdadeiramente de coração. E aí com isso você consegue perceber que eu estou me referindo a um Jesus que não pode ser definido por intermédio de nenhuma religião, de nenhum tipo de liderança humana. Porque isso continuaria sendo algum tipo de informação de um Jesus histórico ou de um Jesus mágico. E só abrindo um parênteses, algumas pessoas ainda costumam dizer que é possível conhecer Jesus pessoalmente nos dias de hoje, em qualquer lugar, é só você ter contato com o corpo dEle. E há quem diga que o corpo de Cristo está representado não somente no pão, mas também nas pessoas que o seguem, nas pessoas que são discípulos dEle. E isso representa a sua igreja, portanto a igreja é o corpo de Cristo. E entenda que quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a templos construídos por mãos humanas e nem de pessoas que são membros de templos construídos por mãos humanas. A igreja de Jesus, os chamados para fora de Jesus, são aqueles que Ele reconhece como sendo dEle. E eu iria até um pouco mais além, representam aqueles que nem se importam muito com a opinião das outras pessoas que acusam de dizer que são ou não são de Jesus. Porque para esses que seguem Jesus verdadeiramente, que reconhecem a voz dele e ele reconhece as suas ovelhas, então tá tudo ótimo, não importa qual é a opinião dos outros. Mas e aí, quem é Jesus para você? Faz um comentário aí no vídeo para a gente discutir. E se você é uma dessas pessoas que acredita pela fé, que realmente Ele veio, morreu e ressuscitou e um dia voltará, e gostaria de aprender mais como poder ser um discípulo dEle nos dias de hoje, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui com as 5 condições para ser um discípulo de Jesus e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!